Olá galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo Galera, como vocês viu aí no título do vídeo, estou indo atrás de um presente top para a Thaís Hoje é sexta-feira e domingo é dia das mães e o Cauêzinho tem que dar um presente para ela E eu tive a ideia de dar um celular para ela Pelo seguinte, o celular que ela tem é um iPhone XS Só que ele já é um pouco meio antigo e... Ela precisa de um celular melhor, como ela quer usar para o Instagram dela, para as coisas. Ela precisa de um celular melhor. Então eu pensei em dar um iPhone 14 para ela. Estou indo atrás de visto, segundo para hoje, como amanhã é sábado a gente vai sair para poder gravar, não vai dar tempo. E eu quero fazer uma surpresa para ela. Quero pro Cauezinho dar esse presente para ela de surpresa, sem ela saber, no Dia das Mães. Então vou atrás ver se a gente encontra esse iPhone. O Ed está aqui comigo, será que a gente vai encontrar o Ed? Acredito que sim, né? Vamos tentar. Será que ela vai gostar? Ah, quem não gosta, né? Um iPhone 14. Galera, o meu iPhone, ele é o 14 Pro Max, de 256 GB. E eu vou ver se eu encontro mais ou menos com isso aí. Um iPhone Pro Max, 14 para ela, para ela poder utilizar aí também. Eu acho que ela vai gostar, hein, Ed? Também acho vamos ver se a gente encontra, ó, agora já deve ser o que, umas 4 horas da tarde? mais ou menos, umas 4, 4 e meia mas tem mais ou menos duas horas para poder encontrar um iPhone hoje ainda vamos atrás, vamos, vamos correr atrás dele galera, já deixa muito like, se inscreve no canal se você não for inscrito já curte aí, ó, comenta aí no vídeo o que, que vocês acham se você ia gostar de ganhar um iPhone 14 deixa nos comentários aí e acompanha o vídeo aí que a gente vai atrás desse iPhone bora lá De seifão. Será que não vai encontrar? Vamos, vamos sim. Ó, quem toma Galera, consegui o celular lencado, eu vou mostrar para vocês. Top! Galera, consegui o iPhone da Thaís, cara. Ó, esse é o iPhone 14 Pro Max, 128 GB. O que, que você acha, velho? Você acha que vai gostar? Isso é top demais, é. eu acho que vai, é. velho. Galera, se liga só, velho. Vocês vão ver primeiro que é. Lacrado. Isso top, hein? Dourado, galera. Peguei um dourado para ela. Zero, zero, zero bala. Será que ela vai gostar? Ah, com certeza. Cara, ele é muito top. E veio um carregadorzinho de brinde também. E agora eu vou ter que embalar isso daqui. Só que eu tô pensando em trollar ela, ué. Ah. Tô pensando em dar outra coisa, sabe? Zoando ela e depois manda o caminho entregar isso aqui. Se a gente colocar, sei lá, com uma outra. um outro celular velho aí, ou uma boneca, algum brinquedo, alguma coisa muito assim. Legal. Eu tenho a caixinha do meu, enquanto eu vou acompanhar um celular velho. Eu vou fazer alguma coisa assim, cara. Vou dar uma, vou dar... Galera, acompanha. Eu vou ter uma ideia ainda. Hoje é sexta-feira e eu vou entregar isso aqui no do domingo. Quem vai entregar na verdade é o Cauê. Só que eu vou preparar uma trollagem para ela. Ela tá me trollando muito, então eu vou preparar uma trollagem para ela. E depois, é claro, a gente entrega o iPhone para ela. Eu acho que ela vai adorar, mas eu vou trollar ela nessa daí. Então vai acompanhando esse blog. Bom dia, Cauêzinha. Bom dia. E aí, tá preparado pro dia das mães? Sim. E aí, olha aí. Vamos trollar sua mãe? Vamos. Ah. Galera, quem tá acompanhando aí sabe que eu vou dar esse iPhone aqui. Eu não, quem vai dar o Cauêzinho a mãe dele, né Cauê? Sim. E a gente vai trollar. Vou colocar um tênis aqui, velho dela, nessa caixa que é um tênis da Nike, na caixa da Adidas. E vai entregar isso aqui pra trollar. E depois eu vou trollar, colocar uma roupa dela mesmo num saquinho desse daqui da Shen. E depois, por final, a gente vai dar o iPhone pra ela, beleza Cauê? É. Aí é sacanagem, um tênis da Nike e na Disney Na Didas, né? É. é sacanagem Vamos preparar aqui? Sim Galera, a gente vai preparar as embalagens aqui Daqui a pouco eu volto com vocês A Thaís foi lá na mãe dela para dar o Feliz Dia das Mães a mãe dela Então eu e o Cauêzinho vai preparar aqui rapidão antes que ela chegue Beleza, Cauê? Sim Bora lá Galera, a Thaís chegou Cauêzinho, dá um, dá um grito e entrega pra ela Dia das mais. Obrigado! Eu não tinha embalagem. Aí o Caio assim mesmo. Ela uhum. ah, não gostou, Caio? É Será que você não comprou? Não, é não, não. não. Você comprou? Uhum. Não, não. não. Você não baixei? Tá você comprou? R$ 15 reais. 15 reais? Quer me dar um abraço? Obrigada. Peraí, que seu presente de verdade tá aqui, ó. <risos> Vai lá. Olha lá, vamos ver se ela vai gostar, né? Vem, Cauê. Parece o primeiro, ela não gostou? Tem um preço aqui, ó. É ah, mas ó, você comprou um tênis pra ele, comprou um pra mim. Ah. Da Nike, da Disney. Das Disney. Ah. Gostou? <risos> Eu acho que esse aqui também já é meu. Ah, aí Cauê, o que tá acontecendo? Qual que loja é você comprou? E eu acho que esse aqui está bastante usado. Ixi, Cauê. Não tem problema, dá uma dar um abraço aí. Obrigada, meu amor. Acho que ela Você não go... é um presente da minha filha. Cauê, eu acho que ela não gostou não, cara. Gostei sim. Obrigada, meu amor. Vai lá no banheiro lá, Cauê. Agora tem um último. Será que vai acertar, Cauê? Mais um presente? Vocês estão tá de zoeira na minha cara, né? Vai, Cauê. Vocês me deram dois presentes que já é meu. Vai, vai, vai, vai. Será que esse é meu também? Não. Se não for vai ser, né, Cauê? Tem que quebrar. O que tem aí? O alto sacola. Uma caixona desse tamanho. Pesado Nossa, você não que não chegou Eu não acredito ah, Você está de brincadeira Ah, já é dela, né Cauê? Então pega de volta É, eu vou pegar o meu cabelo Você está brincando Ih, teu jeito não gostou, hein Cauê Pode deixar cair Eu não abri Só puxar deixa... Que Você querendo um, é que lindo! Ai, dá da de chorar. Obrigada, filho. Na cara dele. Ele queria para ele. Obrigada, amor. Hum, Tchau, Gostou da Tchau. Essa... Ah, vocês aqui, vocês é você pegou as roupas e eles mais pet, né, no mercado. Gente, vocês... É louco, comprar um celular? Ó, o Cauê te deu um presente de 7 mil reais, hoje. E aí, Cauêzinho? Ele queria pra ele. Ontem eu fui lá na loja, comprei a capinha pro meu e você... Ah, mas manda? eu ia falar o quê? Eu ia falar o quê? Falar, não, não leva? Aí você ia desconfiar. Ó, eu comprei a capinha novinha pro meu ontem, ó. Olha, o meu é um XR, né, amor? XR. Aí já tava quebrado aqui, ó. Tá me surradão. Ah. E, ó, e o áudio dele não, não, não tá bom ainda. Arranca então. o lacre do seu ali pro pessoal ver a cor. Nossa, agora dá pra fazer uns stories, hein? Então. Pra gente que trabalha com celular, né? Às vezes o povo fala assim, Você ah, é luxo, mas não é. A gente que trabalha com celular. É a ferramenta trabalha. trabalho. Ai, Tiago, tô até tremendo. Vai derrubai! Qual que é esse? É igual meu, o meu, o 14 Pro Max, ué. Igual o seu? Igualzinho. Só que o seu é de 128GB. Você é louco, Thiago? Vai, arranca. Vai, é vai, vai, vai, vai, para o pessoal ver. Cauê, você é louco, Cauêzinho, é de comprar um celular desse pra sua mãe, Cauê? Galera, ó, ó, pra vocês verem como que é a imagem. Eu tô gravando com o meu celular. A imagem é bem melhor do que o GoPro. Abre atrás, vamos ver. O cara já tá morto, você não ah, tem? Já, já não tem. Não, não, assim. Ele é dessa cor, pessoal. Que cor é que é essa? Não ele é? Ele é dourado. Mesmo. Dourado. <coughs> e aí, gostou do presente? Nossa Senhora. Ó, parabéns é. pelo seu dia. Feliz dia das mães. Ó. Depois você configura ele. Ai, obrigado, meu amor. Você é um príncipe encantado. Por que você tá triste? Você não tem um que vai ficar triste, ele queria? Ele queria um. <risos> Ele queria um... <risos> <risos> Obrigado, filho. Eu tinha... Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like aí. A Thaís estava merecendo um celular. Merecer, merecendo, mereceu muito não. Mas ela estava precisando. Mas deu vontade de chorar. Tamo junto, galera. É nóis.